Alô, seguidores do Rio Mafra Mix. Mix, no ar nesse momento, estamos com o Dr. Rodrigo Gondro e vamos falar sobre a quarta variante que está chegando aqui no Brasil, a Omicron. O doutor tem muitas informações para vocês, que por enquanto aqui em Rio Negro, na nossa região, ainda não, mas por favor, muito cuidado, é pouco. Doutor, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, seguidores do Rmix. sempre um prazer poder falar a vocês então, Márcio, estamos né, frente à expectativa da chegada dessa nova variante na nossa região. Ah, tem muito pouca informação, mesmo a nível mundial, com relação a como essa variante vai se comportar. O fato é que ela existe, o fato é que ela tem uma mutação bem importante, ou seja, isso indica que talvez as vacinas que já foram aplicadas não sejam eficazes contra essa variante. Tá? Então isso é uma coisa que nos preocuparia. Em contrapartida, toda a informação que a gente tem é que essa variante até agora não causou nenhum quadro grave, nenhuma morte e muito poucos internamentos e por todos os lugares onde ela já foi detectada. O Brasil tem cinco casos confirmados. O primeiro caso no mundo foi de 9 de novembro, né, na África do Sul, e a gente sabe que ela já chegou aí nos cinco continentes. É, com relação às medidas de controle, de combate a essa nova variante, não muda nada em relação a tudo que a gente já vem fazendo, Márcio. Distanciamento, uso de máscara, álcool, né? é, evitar aglomerações. É, e é o que vai nos salvar, entende? Eu acredito, né? mas isso é uma opinião própria minha, que essa variante virá que haverá algum aumento de casos, mas que não, não necessariamente passaremos por um quadro como há quatro meses atrás, tendo em vista que mesmo a, a, a vacina ela não sendo completamente eficaz contra as novas variantes, algum grau de imunidade ela confere. Né? Nós já tivemos pacientes que tiver, muitos pacientes com, que tiveram Covid, ou seja, é, a gente está é, numa fase daquilo que a gente chama de imunidade de rebanho, né, em que eu tenho muitas pessoas vacinadas, muitos pacientes que pegaram, e isso confere, de uma maneira geral, a imunidade contra aquela doença. Toda variante sempre é uma preocupação, mas eu estou confiante aí que a gente vai conseguir, é, é, sem muito estresse, dominar mais essa novidade que chega com relação ao coronavírus. Doutor Rodrigo, até pelo, pela, pela informação que o senhor está nos passando nesse momento, aos nossos seguidores... E aquelas pessoas que ainda são resistentes não tomaram nem a primeira dose. Que relação o senhor faz com essa quarta variante? Bom, Márcio, independente da variante, as pessoas não vacinadas sempre vão ser pessoas de maior risco, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente positivo para coronavírus que não tinha tomado vacina, bastante assustado. O que, que eu faço agora, doutor? Agora nós temos que tratar e... É, né, esperar que você não venha desencadear formas graves da doença. É, como eu já, já havia falado no passado, é, o coronavírus, ele é muito, a reação dele é muito individual. Tem pacientes que não vão ter nenhum sintoma e vão ter pacientes que vão morrer por causa do, de, de, de, de, de determinada variante do coronavírus. A vacina é um fator de proteção contra formas graves da doença. Então, esse paciente não imunizado ele é um potencial paciente grave. O senhor já usou como exemplo em outras conversas anteriores que a própria vacina contra a gripe, como exemplo, tem pessoas que tomam e pegam gripe, outras não pegam. Isso. O que, que acontece? A vacina ela não evita que você tome contato com o vírus, Márcio. Veja, o vírus está no ambiente hoje. Tá? Então, o contato ele vai acontecer. A vacina faz com que você não venha a desenvolver a doença, ou não desenvolver formas mais graves da doença. Esse é o grande objetivo da vacina, né? é Evitar que você venha a perder um familiar teu aí por não ter tomado vacina. Esse paciente, o citou agora há pouco, que não tinha se vacinado, chegou aqui é, com Covid-19 positivo, e o que que ele falou? Ele não, não tomou a vacina porque Ele falou o senhor, esclareceu? Infelizmente, Marcio, a gente tem uma população que ela é resistente, é que ela não quer tomar, e esse paciente tinha deliberadamente decidido que não queria tomar vacina. E agora, se arrependeu, né? E vai esperar o período de 30 dias, né? É, entre o início da doença, para poder se vacinar. E daí ele falou, ó, oh, doutor, agora eu vou tomar a vacina. Perfeito. Isso fica a dica para outras pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, que também são resistentes até para a primeira dose. Sim, sem dúvida. Veja, é, nós não tivemos nenhuma reação, nenhum paciente com reação grave à vacina. Ninguém, ninguém, todos os pacientes que tomaram a vacina passaram bem, todos os pacientes que tomaram a vacina e vieram a ter Covid não tiveram Covid grave, nós não tivemos mais casos graves de Covid depois da população vacinada. Então, assim, é, é, uma, é uma tolice né? é, que, dizer que, ah, eu por conta própria não vou tomar vacina. Claro, cada um tem, o direito de tomar suas próprias decisões e nós temos a obrigação de orientar. Doutor, o que mais o senhor pode passar nesse momento de dica, de informação, a mensagem, um puxão de orelha, inclusive, para as pessoas nesse momento quanto ao cuidado da quarta variante e para aqueles que ainda são resistentes a não tomar a vacina? É, nós estamos aí às vésperas de final de ano é, comemorações de família, comemorações de empresa, Natal, férias, praia. Gente, tem que viver, tem que viver, mas tem que se cuidar também, entende? Nós sabemos que nos ambientes abertos, praça, rua, a transmissão do coronavírus, ela não acontece. Então, você vai passear. Vai caminhar, vai andar de bicicleta? Fique tranquilo, não tem problema nenhum. Mas vai fazer uma reunião de família, vai fazer uma reunião... Se alguém tiver algum sintoma, pede por gentileza. Olha, não venha, não participe. Né? Reunião de final de ano na empresa. Olha, ah, meu filho está com quadro gripal. Não vá participar. Você está levando risco para pessoas que não precisam passar esse risco. Né? Então, seguem todas as medidas de cuidado. Né? Eu fiquei sabendo ontem que o estado de Santa Catarina... É, cancelou a, a qualquer tipo de comemoração ou de evento grande dentro do Estado. Por quê? Por risco de novas contaminações. Né? O Paraná ainda segue tranquilo, não teve nenhuma mudança, mas as nossas orientações de que nós temos que continuar nos cuidando, elas vão seguir sempre, Márcio, sempre muito obrigado mais uma vez, o senhor nos atender, passar essas informações aos nossos seguidores, quanto manter os procedimentos e todo o cuidado é pouco. E esse esforço o senhor já mesmo relacionou de final de, semana, de, final de ano, confraternização, está com sentido gripal, dá uma seguradinha para o bem de todos. Sem dúvida, Márcio. É, a gente chama isso de é, comemoração responsável. Né? A gente tem que... Nós somos responsáveis não só pela nossa saúde, mas de todos aqueles que estão à nossa volta. Então, se nós tivermos essa consciência, né, a gente sabe que vai passar um final de ano, um férias, com tranquilidade. Muito obrigado mais uma vez pela presteza nos esclarecimentos. Conversamos com o doutor Rodrigo Gondro, ele que está à frente do combate à Covid-19 desde o início, portanto, estamos no final de 2021 e desde lá. Passou 2019, iniciou 2020, ali por março, começou, então toda essa preocupação, essa preocupação, é isso mesmo, doutor? É isso, Márcio, e volto a dizer que eu, né, a nossa equipe aqui, nós somos é, um exemplo de que os cuidados funcionam. Até hoje, eu e a minha enfermeira Ana, que é a responsável, a cabeça da nossa equipe aqui, não fomos contaminados. Tá certo. Então, tá aí, tá dado o recado para os nossos seguidores do RMIX no ar, nesta manhã, de sexta-feira, estamos aqui na base do Covid, no município Rio-Negrense, base do Covid a, ao combate, à Covid-19, com essas informações a Remix no Ar, com o apoio de sicópica de Norte, Clínica Odontológica Romanha, temos o apoio também de Nobre Ofício e Papatudo, papando sempre os melhores preços.